H3N2, você não imagina o poder dessas ervas que eu vou listar para você aqui hoje para combater o efeito da nova variante da gripe? Depois da vinheta, fique comigo que a gente já vai falar sobre isso. Muito bem, gente verde, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Feita Energética e a gente vai falar hoje sobre a nova variante do, gripe, do vírus da gripe influenza A, o vírus H3N2. Tá? Então, muita gente tá com muita coriza, dor de garganta, tosse, e parece muito resfriado, dor de cabeça, nariz entupido, congestão nasal, e isso, né, quem diria que em meio a uma pandemia do coronavírus, covid-19, a gente teria um novo surto, uma nova variante de uma gripe, né, então assim, é que nem aquele meme, já tava ruim, aí piorou, aí estava bom, aí parece que tá pior. Então.. Agora, né, a gente percebeu que está acontecendo muito isso, as pessoas estão sofrendo bastante e hoje a gente vai passar um tratamento fitoenergético na forma de chá porque nada melhor né, que para um peito expectorando, para aquele peito congestionado a gente tomar um chá quentinho, mas antes disso eu quero me apresentar, se você me permitir. Eu sou o Luiz Mourão, somos professores de fitoenergética aqui na Luz da Serra e junto com a Patrícia Cândido a gente traz receitas, traz Uh, tratamentos filtros energéticos consagrados para que todo mundo consiga ter um equilíbrio né, no seu dia a dia para ter uma vida cada vez mais feliz, saudável e próspera. Então, se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever agora se você quiser. No final do vídeo, deixa o seu like, seu dislike, mas faz alguma coisa para a gente saber se você gostou ou não. E se você tiver qualquer dúvida, sempre que você precisar, e tiver passando de alguma dificuldade, precisar de ajuda e quiser convocar o poder das ervas para poder te ajudar a gente está aqui sempre atento aos comentários para poder te ajudar então qualquer sugestão de tema, ah, quero ver isso, quero ver sobre aquilo, queria aprender sobre tal coisa deixa aqui nos comentários que a gente está sempre de olho para trazer o conteúdo que todo mundo quer, todo mundo está pedindo, beleza? então vamos começar o nosso vídeo, né? a gente já falou, já fiz a minha introdução aqui e gente, H3N2, nova variante do vírus influenza A Influenza, é o vírus da gripe. Só que é, é muito comum né, as pessoas, elas, ao longo da vida, ficarem gripadas várias vezes. Né, que nem dengue, até onde eu, eu sei, até onde eu sabia, se não mudou, a gente tinha cinco variantes, tinha cinco tipos. Né? Tinha, tem três tipos de dengue comum, se não me engano tem mais três, dois tipos de dengue hemorrágica. E daí a pessoa, para cada tipo de vírus, é, para ela ter aquele... aquele sistema imunológico mais fortificado, tem um sistema imunológico preparado para combater, para proteger o organismo da pessoa. àquele tipo de vírus, ele precisa pegar, né? Precisa ter um contato com aquele vírus para conhecer. Ah, esse vírus funciona assim. Ah, é assim que ele funciona assim a cara dele. E daí quando ele entra no nosso organismo, o nosso sistema organismo, ou nosso sistema organismo, nosso sistema imunológico, nossos glóbulos brancos já sabem o que fazer para blindar a pessoa da, dos efeitos né, colaterais, das, do, dos sintomas daquela doença. Mas eu te pergunto, com tudo mudando o tempo todo, com novas variantes, com novas, uh, novos tipos de vírus, né, novas mutações, por exemplo, a H3N2 é uma mutação do vírus influenza A. Então, desde que o influenza A foi descoberto, desde que ele surgiu, vamos dizer, ele vai mudando, ele vai variando os vírus, eles também mutam, eles mudam. E daí dentro disso, se mudou o vírus, então é possível que uma mesma pessoa que já tenha tido gripe antes, pegue gripe novamente, porque o vírus é diferente, entende? Então, para você identificar que você está com gripe, não necessariamente a influenza né, H3N2, o que, que você pode observar? É, nariz escorrendo, coriza, dor de cabeça, garganta inflamada, tosse, de repente náusea, febre com certeza, dor no corpo, aquele mal estar. Então todos esses e mais alguns dependendo do caso da força e também na situação de saúde da pessoa são sintomas comuns de gripe. São sintomas de que o organismo dela está desequilibrado em função né, de um corpo estranho que está ali atuando infelizmente. Agora né isso isso é, são as bandeiras que a gente pode usar para identificar que o corpo está com algum corpo estranho dentro dele. Agora, o que, que faz com que, o que, que libera, né, o que, que permite que esses corpos estranhos, por exemplo, o gripe H3N2 da influenza, entre no nosso corpo? Qual que é a causa energética da gripe? É aqui né, que, que mora a raiz do problema. O problema não é o H3N2, o problema é a nossa energia desprotegida que permite que o H3N2 entre, como se fosse um campo magnético, né? A Terra tem um campo magnético dela que vem um meteoro pss, e dispara, não, não atinge, como se fosse uma barreira. E o nosso corpo também. Então a gente precisa estar com a nossa energia em alta, para que quando esse vírus ele venha a entrar em contato com a gente, ele venha pss, e reflita e não entre no nosso corpo e não nos deixe gripados. Então, uma pessoa que ela fica gripada, uma pessoa que ela. Muito constantemente, muito frequentemente, ah, vive gripado, vive garganta inflamada, vive com febre, vive é, com o nariz correndo, ou então, e daí, nariz correndo na né, rinite, na né, sinusite, por causa de resfriado mesmo, que nariz vermelho, olho vermelho, sabe? Aquela cara de dor que a pessoa fica. Nesse caso, o sistema imunológico dela está enfraquecido, não estou falando prejudicado, não estou fazendo nenhum paralelo a imunodeficiência humana, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, né, que gera a AIDS. Então, estou falando do sistema imunológico como um geral, né, para doenças do dia a dia do comum. Uh, a pessoa que está com o imunológico prejudicado, o sistema imunológico no corpo, ele é regido, né, ele é regulado pela glândula timo, que ela fica aqui na altura do quarto chakra. E daí, por isso, que quando o timo está em disfunção energética, está em disfunção é, das suas funções orgânicas no corpo físico, é porque é um reflexo do quarto chakra desequilibrado. O quarto chakra, ele fica aqui, né, como eu comentei com vocês, um, ele é chamado de chakra cardíaco, ou anahata, a câmara inviolável do coração. E o quarto chakra, ele é responsável por os nós, pelos nossos sentimentos mais sublimes, como compaixão, como amor incondicional, como altruísmo, como leveza como querer ajudar as pessoas, é o Mahakaruna, né? o amor por servir que os seres de luz tanto nos ensinam. É através do coração que a gente consegue se conectar com as pessoas. É através do coração que a gente consegue fazer o bem e ajudar Deus no trabalho dele. É através do coração que a gente consegue desenvolver a empatia e ajudar as pessoas quando elas estão em necessidade. Agora, o que, que acontece com a gente, o que, que a gente faz que tipo de comportamento a gente pode vir a sustentar que venha a desvitalizar o quarto chakra. Então, muito materialismo em excesso, apego, nossa, demais, acaba com a energia do quarto chakra, É eu sustentar mágoas, eu não conseguir perdoar as pessoas, eu olhar só para mim, é o egoísmo. É... O que, que é egoísmo? né a raiz do, do egoísmo é ir para o ego, é ir para o eu. O que que eu, Luiz, quero? Não estou nem preocupado com o que o Leonardo quer, o que o Alexandre quer, não. O que que para mim importa? Sabe? É aquela pessoa que ela é ambiciosa, mas não só ela tem ambição, como ela é gananciosa também. Ela vai, ela quer ir daqui para lá. Ela vira um trator, sabe? Ela olha, vira um trator e vai reto, não olha quem que ela prejudica, não olha o bem-estar dos outros, não olha se ela está fazendo mal para alguém, para ninguém, ela só vai, ela quer ir, não importa como, entende? Então esse tipo de pessoa tem o quarto chakra prejudicado, e se o quarto chakra está prejudicado, está desvitalizado por um tempo suficiente, então o timo, ele para de produzir, né, uh, para de regular o nosso sistema imunológico da maneira como deveria, e daí qualquer vírus, qualquer resfriado, qualquer... Gripe comum, seja H3N2 ou qualquer outra variante da influenza A, vem a acometer, né, vem a prejudicar o corpo físico dessa pessoa. Então, né, eu estou aqui agora para passar entendido né, como o quarto chakra desvitaliza, que tipo de comportamento isso, isso faz, né, a gente sustenta que desvitaliza o quarto chakra e como isso influencia uh, na nossa glândula timo, entendido esse processo. Né, que a gente precisa ter um quarto chakra equilibrado para ter uma glândula timon é, atuando ativamente de forma positiva para o nosso sistema imunológico tá operante, né, fun funcionando e operante eu vou passar agora um tratamento na forma de chá tratamento fitroenergético para todo mundo consumir para sempre estar tá com o quarto chakra fortalecido e o sistema imunológico lá em cima então, papel e caneta na mão que a gente já vai falar sobre essas plantas Pessoal, são seis plantas, são fáceis de conseguir se você não achar é, uma ou outra, infelizmente não tem como substituir, porque a gente ensina a técnica da FITO né, uh, a como respeitar a regra da polaridade. Agora é possível que você não entenda muito disso, que você recém começou como recruta da FITO energética aqui no nosso canal. Uh, então, assim, tenta seguir essas plantas. Se não encontrar, não tenta... Ah! É, o cara lá da artesanal, o cara ali daquela farmácia de manipulação, ele falou que o marmelo ele pode ser substituído facilmente pela planta tal. Ah, eu posso substituir cravo por outra, que o efeito fitoterápico é o mesmo. Mas aqui a gente está tratando de fitoenergia. O marmelo é uma planta, outra planta vai ter energia dela, mas a gente precisa da energia do marmelo. Tá? Lembra que a fita energética, a gente precisa do caráter energético. O fitoterápico ajuda? Ajuda, mas a gente quer ativar a energia da planta, beleza? Então agora a gente vai passar sobre as plantas. Então a primeira dela é sete sangrias. O sete sangrias, ele desobstrui as vias aéreas, ajuda a dissolver a sinusite e limpar a rinite, é sedativo contra dores de cabeça, limpa a mente de preocupações, inseguranças e ansiedade, ajuda a esperar para ver como será o novo, né? eliminando o hábito negativo de ser pré-ocupado muito antes da hora. Então... O Sete Sangrias ele ajuda muito tanto na parte física, né, de ter um alívio físico das dores que geralmente estão associadas com a gripe, e também desobstruir as nossas vias de pensamento para que a gente tenha uma clareza mental melhor e consiga desenvolver novos hábitos mais harmoniosos. Tá? A segunda planta é o Guaco, que ela é excelente, é excelente para a imunidade. Olha o que, é que ela faz. Ela elimina traumas por fome e necessidades vividas na infância, então ele limpa memórias traumáticas no passado e ajuda a perdoar, a transmutar, a lembrar daquilo, mas sem, sem sentir a dor associada. Ele também elimina a inveja sentida internamente e o autoritarismo, reduz náuseas, soluços, a asma, catarros em crianças, ajuda a colocar em prática a sabedoria interior do coração, ter dinamismo na vida, saber calar-se e tratar as pessoas com mais humildade e aumenta a imunidade do organismo. Então, se a gente está querendo trabalhar a glândula timo para melhorar o nosso sistema imunológico, o guaco é a planta da imunidade. Então, quando a gente coloca um guaco no tratamento, é para conseguir dar um, uma turbinada no nosso, na nossa glândula timo e fortalecer os nossos glóbulos brancos, porque esse né, é o ponto principal do guaco, tá bem? Então, a próxima planta que a gente vai falar do composto é a cana do brejo. Ela aumenta a inteligência, a criatividade, a capacidade de criar projetos. Projetos não, projetos. E ela é um puro do cesto, então ela ajuda a gente a desobstruir as nossas vias de pensamento energeticamente. E o sete sangria está associado com desobstruir as nossas vias físicas da cabeça. Então os dois trabalham em sintonia. Gera capacidade de buscar respostas, utilizando né, da intuição. Amplia os canais sensoriais como vidência, clarividência, intuição, olfato e paladar. Principalmente útil né, quando a gente está gripado, fica meio sem sentir gosto das coisas. Aumenta a sensibilidade extrafísica, sobretudo e equilibra razão e emoção de uma forma bem ponderada, tá bom? A próxima planta, né? Essa é a quarta planta que a gente vai falar, é o cordão de frade. Ele, ele ajuda a descobrir a missão de vida, deixar a alma aflorar coisa mais linda libera dons ocultos, aumenta a consciência, melhora a visão do todo e possibilita evolução espiritual. Porque a gripe, né? Lembra que eu falei que o quarto chakra está ligado com uma visão muito egoísta da vida, então quando a gente tem uma espiritualidade desenvolvida, que é uma função energética do Cordão de Frade, né? nos conectar com a verdadeira fonte, então a gente consegue olhar para o outro com compaixão de uma forma mais fácil, mais fácil de uma, uma forma mais resoluta, né? a gente consegue desenvolver esse amor ah, disseminado através das pessoas, para as pessoas, através do amor que a gente recebe da fonte. Então o Cordão de Frade abre esse caminho para a gente. A próxima planta que a gente vai usar é para evitar qualquer efeito colateral. Ela é um pouquinho mais chatinha de achar, mas se você conseguir, esse composto vai te ajudar muito. Ele é o marmelo, né? Ele alivia dores locais, desincha, cria um efeito sedativo, calmante protetor local, aumenta a vitalidade, regula a atividade celular local e estimula a paciência, perseverança e equilíbrio emocional. Então, a gente já falou de cinco das seis plantas, né? A gente já falou das sete sangrias, guaco, cana do brejo, cordão de frade, marmelo e antes de eu te dar a última planta, só quero te convidar novamente para você deixar aqui nos comentários qualquer tema que você possa querer né, ver algum conteúdo que a gente produza sobre esse tema, deixa seu like seu dislike, indica esse canal, ativa a sinetinha pra gente para você uh, saber quando a gente colocou conteúdo para você aqui. E a última planta, eu vou te falar dos efeitos dela e depois te dou o nome dela, tá? Ela ajuda a ter energia para enfrentar a vida, gera vitalidade nas células, cria imunidade física emocional e mental, então assim, não só ela ajuda o guaco, né, a fortalecer o nosso sistema imunológico, como também ela ajuda a gente a ter um equilíbrio emocional e mental mais uh, acelerado, né, a gente consegue desenvolver isso mais facilmente, traz clareza mental, entre outros pontos, né, que essa planta faz e ela é a pitangueira, tá bom? Então, as seis plantas que a gente tem para o nosso composto, uh, para te ajudar para uh, combater os efeitos da H3N3, são... As sete sangrias, guaco, cana do brejo, cordão de frade, marmelo e pitangueira. Aqui quem falou foi Luiz Mourão, quero deixar um beijo no seu coração. Muita luz, até o nosso próximo vídeo.